E aí galera do canal tudo bem com vocês neste vídeo eu vou te mostrar como que você vai comprar a moeda Secret Network utilizando o site da Binance você faz seu cadastro na Binance se você não tem cadastro na Binance tem link na descrição se você não sabe como mandar reais para Binance aqui o cardzinho aqui em cima ó. dá uma olhadinha assiste esse vídeo para você ver como manda reais para Binance então pessoal você já mandou os seus reais aqui para Binance Agora para você comprar Secret Network, você precisa ter ou Ethereum ou BTC, porque é os dois pares que tem aqui na Binance, não tem com o SDT e nem com o BRL que você mandou. Então você vai precisar converter aqui ó, você vem aqui em converter, você vai precisar colocar aqui ó BRL. BRL que você mandou. Pessoal, lembrando que tem que ser no mínimo 10 reais, tá? E aqui você escolhe para ou Ethereum ou Bitcoin. Aí você vai escolher aqui ó, Bitcoin, eu vou escolher Bitcoin, clica aqui em confirmar. Aqui você vai dizer no mínimo 10 reais, tá? Porque é o mínimo que precisa para converter para Bitcoin. E aí, você vai clicar em pré-visualizar, aparece essa tela aqui. Eu não tenho 100 reais aqui, pessoal, mas aí quando você tiver 100 reais, você vai vir aqui, vai atualizar e vai confirmar. Aí pronto. Após você confirmar a conversão, você já vai ter Bitcoin. Agora você já consegue comprar Secret. Então vamos lá. Agora, como que a gente compra Secret? Vamos voltar para o início. Aí você vem aqui em Trade. Vai clicar aqui onde tem BTC USDT, ó. Aqui onde tem BTC USDT, você clica, coloca aqui, ó, a sigla da moeda da secret Network, que é SCRT. Clica aqui, ó. Ela tem com par BTC e com par Ethereum. Você vai clicar com bar BTC, porque foi o par que a gente converteu nossos reais. Aqui você vai colocar ordem de mercado, certo? E aqui você vai Digitar quanto você quer comprar, eu vou colocar aqui, ó, pessoal: 25 por certo? 25 por do que eu tenho em BTC. Aí você escolhe se você quer 25%, se você quer 50%, 75% ou tudo que você tem de BTC converter para a Secret. Eu vou fazer aqui, ó, de 25%, e vou clicar aqui em comprar. Pronto pessoal, já comprei MySecret, vou aqui em carteira, e aqui pessoal, vocês já podem ver, ó, quanto que eu tenho de Secret, certo? Então pessoal, é assim que você compra Secret Network aqui no site da Binance pelo celular, eu espero ter ajudado vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!